Oi, você chegou no canal Ciência Terra Nova. Eu sou Evandro Sanguineto, biólogo, especialista e mestre em meio ambiente e recursos hídricos e doutor em ciências ambientais. Vou contar um pouquinho a história do que é que a gente vai ver por aqui. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Então o que você vai ver por aqui é ciência aplicada na resolução de problemas do cotidiano, seja de uma casa, de um bairro, de uma cidade, seja do planeta. O enfoque é na sustentabilidade, e sustentabilidade entendida num quadripé. Sociedade, economia, ambiente ou meio ambiente e cultura. Os quatro têm que estar em equilíbrio dinâmico. Às vezes um mais, outro menos, mas no geral a gente tem que começar a pensar as coisas de uma maneira mais equilibrada, incluindo esses quatro pilares. E é o que a gente faz aqui. Desde a minha especialização, passando pelo mestrado e doutorado, o, o meu laboratório é um laboratório vivo, é aqui em casa. E aqui em casa a gente tem feito um monte de experimentos, um monte de coisas, e é sobre isso que eu vou te contar. A minha caminhada dentro da, da pesquisa, dentro da academia, desde o início foi buscar soluções de baixo custo, alta eficiência e com validação científica. E é isso que a gente vai ver aqui. Os vídeos, mais de 200 até agora, são postados duas vezes por semana, normalmente na quarta e no sábado, e abordam a grande área das ciências ambientais. Então o que a gente vai ver? Permacultura, agroecologia, agrofloresta, gestão da paisagem, gestão hídrica, saneamento ecológico, os sistemas aqui de, de tratamento de efluentes de aqui de, de casa, é, gestão da paisagem, urbanismo sustentável e biofílico, urbanismo convencional e como é que a gente transforma isso, em alguma coisa mais próxima dos ambientes naturais, a incorporação em pequenos espaços de um paisagismo mais biofílico, um paisagismo mais próximo dos ecossistemas naturais, reprodução em microescala escala dos ecossistemas naturais, ampliação da biodiversidade no lugar, captação de água de chuva, bioconstrução, uma infinidade de, de coisas. Então espero que, que curtam, novamente sejam bem-vindos, se curtirem, dá um joinha, um like, um gostei no, nos vídeos, se inscreve se não for inscrito, nós vamos estar no, já estamos, no Facebook, no Youtube, no LinkedIn e agora um grupo no WhatsApp também para a gente poder trocar umas ideias. Então é isso, um grande abraço e curtam os vídeos.